Olá, a base Covid de Rio Negro que funciona no prédio da vigilância epidemiológica teve seu horário de atendimento alterado.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 de sintomas gripais deve procurar o pronto atendimento municipal. E é justificada pela redução dos casos de covid no município. A Polícia Rodoviária Federal lançou a campanha nacional Natal Voluntário com o objetivo de arrecadar brinquedos e contribuir com o Programa Nacional de Incentivo ao Voluntário. As doações podem ser feitas até essa sexta-feira nas unidades da PRF, incluindo postos, delegacias e superintendência. E para fechar um registro fofo, a pequena Rio Negrense Júlia de Souza Pires, oito anos, lançou um vídeo para a música É Todo Dia Deus, composta por sua mãe, Daniele Kalil de Souza. De amor, estou seu dispor. Tua palavra me fortalece. É o alimento que me sustenta. O vídeo foi filmado no Parque São Luís de Tolosa e contou com a participação do músico William Farias. Continue sempre bem informado. Acesse o Rio Mafra Mix. Amanhã eu volto com mais notícias. Momento R Mix